construtores do meu Brasil, você que sempre quis ver a da minha ação, quis ver uma obra modular, quis ver uma obra que eu executo, ah, chegou o momento, pois é, estou em uma obra que terei que ficar duas semanas e você ter a oportunidade de acompanhar essa obra junto comigo, eu vou mostrar no detalhe tudo que você precisa saber sobre sistemas modulares de steel frame, pois é. Essa obra é uma obra modular? Se você me acompanha no YouTube, você já deve ter visto, né? Eu falando sobre modular, até de repente visto fazendo esses módulos lá na fábrica, pois é. Então tô aqui na obra porque o cliente quis adiantar o cronograma. Hum. E pois é, steel frame a gente pode adiantar o cronograma? Pode adiantar o cronograma. É fácil? Médio. É mais fácil que o venário concreto. É possível. Completamente possível. O que você precisa? De muito planejamento registro, acompanhamento, solução técnica na hora. Então não pode gastar tempo dando solução. E exatamente por isso que eu vim para obra, para arrumar soluções rápidas, fáceis e que possibilitem que a gente consiga adiantar o cronograma. Então você vai ter a oportunidade, eu vou te mostrar passo a passo, no detalhe. Ah. Jogo, minha festa. Como é que a gente sai daqui? Não sei Ó, <risos> oh, vamos começar a ação É o seguinte O caminhão tá carregado ali embaixo Mas como a grua não funcionou no sábado Pois é, a gente resol... o pessoal resolveu tirar folga no sábado A gente correndo no cronograma O pessoal resolveu tirar folga no sábado O que que acontece? A gente estocou os painéis Porque eu não podia cancelar o carregamento, né? A gente estocou os painéis aqui e aí a gente verifica no projeto, né, o nome, que a gente bota umas plaquinhas ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem a plaquinha de identificação? Então a gente verifica a plaquinha, mas a gente também verifica a cor. Então o que que acontece? A gente consegue ver que esse painel aqui, ó, tem azul claro branco. Aí ali embaixo é azul escuro e azul claro. E aí o que que acontece? A gente faz essas duas verificações para não instalar o errado. Aí a gente tem esses cabos daqui, que foram cabos dimensionados para suportar vários painéis. Gente, esse ca cada cabo aqui são três toneladas e meia. E aí a gente tem o olhal aqui. O olhal, tá vendo que a gente vem já instalado, a gente coloca no painel. Tem uma cantoneirinha de reforço. E a gente bota o um engatezinho aqui, ó, com o um cabo de aço. Tudo certo? Tudo certo. Aí o que que acontece... Lá embaixo o painel, para não danificar, a gente tá apoiando em blocos de EPS, né? Porque precisa. E aí lá embaixo a gente tem corda guia, você tá vendo? Porque a gente precisa segurar o painel, gente. Se não segurar, fudeu de caçarolê, esse negócio voa. E aí toda a estrutura, ela foi dimensionada... Ó, oh, oh. normal, viu? O olhar tava frouxo. Então, toda a estrutura, ela foi dimensionada para esse processo de içamento, Tá? Então os meninos com a corda seguram lá embaixo Pra quê? Pro painel não voar na estrutura Precisa desse processo E aí a grua vai sendo guiada Lá embaixo tem o Francisco, o nosso encarregado E aí ele vai guiando a grua Tipo, vai pra cima, vira pra esquerda vira vira pra direita E aí ele, a gente vai pegar esse painel e jogar lá pro outro lado Loucura, gente, loucura Ele passa por cima de todo o prédio, ó então eles vão segurando a corda aqui, ó. O máximo que dá, você tá vendo? Enquanto a grua vai afastando do prédio pra não ter risco de voar. E vou te dizer que já aconteceu, gente, do negócio ficar assim, rodopiado, e não parar. E a gente tem que ficar com o painel parado até ele... Até ele parar. Então, ó, vocês estão vendo? E aí como é que a gente faz? Você viu, a gente tava com três pessoas lá embaixo, Francisco encarregado e dois meninos com a corda. Francisco tá correndo, subindo. Essa parte é engraçada, tem que sair correndo e subindo. E aí tem um menino aqui, que é o um menino que botou o olhar. E aí vai subir essa galera, por quê? Porque a gente vai instalar. A gente já tá com os olhares lá, instalados. E a gente vai estar tá recebendo o painel. Vamos lá que eu vou mostrar. E aí, ó, o painel tá lá. Lembra que eu falei que gira? Tá vendo? Vai girando, não tem como. E aí pra isso que serve a corda guia. Porque aí o que que acontece? A gente consegue puxar o painel para perto sem ter risco de danificar, entendeu? Ele vai devagarinho, eles esperam e puxa a corda, entendeu? Puxa a corda. Essa corda podia ter sido até um pouco mais comprida, mas aí ó, vai arriando. Aqui embaixo a gente tem a preparação para estar tá recebendo e ali tá o nosso painel. Ó, os meninos preparados, então você vê. Para a instalação de painel de fachada você precisa de uma equipe de 5, 6 pessoas no máximo. Normalmente não precisa muito mais que isso não, ó isso aqui é o que a gente está instalando aqui na obra, ó Esses daqui já foram, aqui também Aí ah, esse é o momento que a gente tem que esperar um pouco mais de calma Por causa da corda guia que a gente tem que conseguir pegar ela E o painel tem que tomar muito cuidado pra não bater na fachada, tá? Aqui vai pegar, pegar, pegou a corda Aí pegou a corda, a gente vai puxando devagarinho Pra não bater e nem dominificar Viu? Esse é o momento tenso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz prédio alto, tipo esse que a gente tá fazendo, então, ó que altura. Tem que... Olha a rua onde é que tá. A gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, entendeu? Até pra quê? Imagina, isso que pega e pega, pá, aí acaba. E o painel é todo acabado, ele é todo pintado, né? E aí ele vai falando com a grua, a grua vai descendo e eles vão fazer a locação direitinho. Tá vendo? A gente coloca até umas travas a mais, ó, pra vocês verem Pra questão de esquadrejamento, né, movimentação Depois a gente tira essas travas, viu, gente? Não fica pra sempre, não É igual aquelas É só pra ajudar no alinhamento Ó, aqui é um momento que a gente tem que tomar cuidado Eu também vou tomar cuidado Por quê? Porque ali tem uma janela Tá vendo que aqui tem um buraco, ali tem outro buraco Então aqui vai uma janela Então a gente tá esticando a trena, por quê? Dali pra baixo, pra cima Tem que dar dois metros e dois então aí a gente sabe que é a altura que tem que arrear o painel. Aí eles vão medindo e arriando, entendeu? Pra verificar a instalação aqui no insert. Prender ali, ó. Pra você estar marcando com a canetinha, tá vendo? Aí, ó, botou pra baixo, é dali pra baixo. Aí, ó, vai botar o grão. E aí, vai instalar tudo certinho. E aí, tá vendo que ali é no grão, a gente fez um reforço, viu? Pra quando fazer o curo. Tá? E aí, eu vou dar a dica pra vocês. Vocês que trabalham com chumbador, vocês precisam ter essa chavezinha aqui, ó, de catraca. Pra ir apertando. Aí, ó, mostrar. Os meninos, eles vão ajustando aqui na catraca, tá vendo? E aí, lá embaixo, ó, tá com a medida, ó. E aí, tem o um que, ó, o gabarito pra bater certinho. Tá vendo? Esse truque do gabarito é bom que não fica só na trena, entendeu? Batendo. Vai aqui, ó. É, a gente só vai na catraca aqui. Por isso que é legal ter vai. essa catraquinha. Lá em cima, aí é alinhando. Travou aqui embaixo, alinhou lá em cima, garantimos um o prumo. Tá tudo aprumado. Viu só? Lembrando, a gente vai travando e a gente usa esses pedaços de montante mesmo, entendeu? Que tava para o esquadro, a gente tira do esquadro, depois termina de estar e usa para esses travamentos, reforços, e etc fica aqui no YouTube, não deixa daquele de like, aquela curtida e de acompanhar todo o nosso processo.